Como é chamado o bebê que nasce antes de nove meses? Recém um, recém-nascido. Dois, prematuro. Três, bebê de proveta. Hum. Quatro, bebê apressado. Ou é prematuro. Valendo dois mil reais. Dois. Agora não na dúvida, pode ser prematuro ou recém-nascido, não? De gusto.